Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição compacta do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 9, é isso? 9 de maio de 2023. A partir de agora você interagindo aqui junto conosco através do nosso WhatsApp. Fique à vontade, é o 997 Você envia as reclamações aí do seu bairro, da sua rua. As denúncias, elogios, flagrantes... Este é o número do nosso povo, né? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo! Olha, a gente começa falando aqui de uma briga, né? Na verdade, é, um idoso que tentou é, matar a própria cunhada. Aconteceu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Caso esse que foi parar na delegacia, o idoso de 62 anos foi no Jardim Mariana... A guarda municipal foi que atendeu a ocorrência, juntamente com a polícia militar. Na casa é, indicada, os guardas encontraram o portão aberto, ouviram pedidos de socorro. Eles entraram e viram marcas de sangue na porta de acesso para a cozinha, onde flagraram o idoso escondendo a faca. É, enquanto a equipe deteve ele, né? a vítima foi ajudada. A mulher estava na casa dos fundos com ferimentos no braço e hemorragia. Enquanto isso, a vítima contou que mora no mesmo terreno que o cunhado e ela disse, né, que aos policiais que havia acabado de fazer o jantar quando o idoso chegou embriagado e tentou jogar a comida no lixo. E agora, o autor do crime foi detido e vai responder por tentativa de homicídio, Barbaridade, né? Caso esse atendido aqui pela Guarda Municipal e também pela Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste. Último final de semana, foi um final de semana de muita festividade, né? A gente começa com imagens lá da Imaculada Conceição, onde teve o festival de prêmios, não é isso? A festa teve início na sexta-feira, depois prosseguiu aí, seguiu no sábado, no domingo. O grande festival de prêmios, olha só quanta gente é, que participou Domingo estava lotado, né? Então parabéns aí a toda a comunidade A você que compareceu lá, os agradecimentos em nome da comunidade A todos vocês que prestigiaram é, esse grande evento Deu muita gente, esse é o salão, né? a parte interna ali é, da Imaculada Conceição Onde é, com frequência acontecem os eventos da comunidade o Padre Kleber também agradece a presença de todos e dizendo que as próximas festanças será no em julho agora, em julho tem mais festa lá na Paróquia Imaculada, né? Tá aí o pessoal concentrado para não perder nenhum lance aí do Festival de Prêmios, muitos premiados que voltaram para casa aí, felizes da vida, mas só de você. Participar, poder ajudar né, nesse lado social que a paróquia é, faz e atende né, as famílias. Está de bom tamanho. Parabéns! Mais festa, claro! Olha aí, agora com imagens lá da Pai Show que ocorreu em Santa Bárbara do Oeste. Um show de inclusão. Olha a edição de 2023. Teve a presença também do padre é, Antônio Maria na sexta-feira na abertura. Teve também a presença do padre Agnaldo no domingo com a Santa Missa e sem falar, claro, não poderíamos esquecer de falar, de citar aqui os alunos. né? Os alunos, isso sim que é inclusão, isso sim que é um trabalho social árduo a quem precisa. O atendimento que a PAI de Santa Bárbara do Oeste oferece para esses mais de 512 alunos, né? crianças e adolescentes que lá estudam a pai que estava né, fora do calendário nesses últimos dois anos, em virtude da pandemia, né? mas agora eu pude participar, inclusive, na sexta-feira, na abertura, e agora o evento voltou com a corda toda. Né? Foi bem diferente esse ano, três dias de festa, né? três dias de apai show, na sexta-feira, como eu disse, a abertura, no sábado teve até flashback, né? teve... É, seleção de empregos, né, de pessoas em busca de, de emprego. No domingo teve a missa, às 11 horas, com o Padre Aguinaldo, da Casa de Maria. E depois, na sequência, teve leilão, teve festival de prêmios também. Gente, foi maravilhoso. Parabenizar aqui o presidente, né, o, o seu Orlando, pela realização, a Lígia, a Bete, né, todos vocês aí, todos... Eu falo em nome né de, citei aqui o nome de vocês mas é em nome também de todos os colaboradores e voluntários né show a pai a pai show 2023 tá aí nós aqui do portal sb notícias né da, da do grupo Brasil de Comunicação não poderíamos deixar de é, falar desse evento é tão grandioso né da solidariedade e Teve o apoio, claro, aqui do SB Notícias. Parabéns a todos. Parabéns a nossa equipe também, que deu um show lá de cobertura. Meu povo, é isso aí, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Fica à vontade, tem o nosso WhatsApp. Você envia mensagens, vídeos para o nosso jornal aqui. E sempre interagindo com você. Porque mexeu com você. Mexeu comigo. Tchau, meu povo.